hoje eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos cadastro de novos usuários no OJS3. Existem duas possibilidades, tá? Uma possibilidade é do próprio usuário ir lá e fazer o seu cadastro, e a outra é de alguém com papel de gerente na revista fazer essa inclusão dos usuários, tá? Então, a gente tem aqui na Udesc um portal de periódicos onde estão todas as nossas revistas essa daqui é uma base de teste que eu utilizo para essas capacitações e vídeos tá é... então o usuário a pessoa que quiser se cadastrar ela pode fazer o seu cadastro geral ali dentro do portal e depois selecionar as revistas que ela quer se cadastrar porque é um cadastro único para todo o portal, porém é necessário que a pessoa se cadastre em cada um dos periódicos e inclusive que ela selecione que tipo de cadastro ela quer fazer, se é de autor, leitor, avaliador, porque se a pessoa não estiver cadastrada como autor, ela não vai conseguir fazer a submissão, esse é um erro bem comum que acontece, tá? Mas eu vou entrar aqui numa revista para mostrar para vocês como que é o cadastro clico lá em cima em cadastro no menu aí eu venho e faço coloco todos os meus dados né então vou colocar o meu nome o meu sobrenome o último sobrenome apenas a instituição que eu só faço parte essas informações que estão com asterisco são obrigatórias o país Brasil nós estamos aqui no AJS da o desk com problema porque quando a gente seleciona o país ele não fica visível para nós mas o registro o sistema registra tá então é, a gente olha assim parece que deu algum erro mas vocês vão ver que no fim ele vai salvar o e-mail é obrigatório eu vou colocar como é uma base de testes né eu vou colocar aqui um um e-mail que nem existe vou criar um usuário e uma senha tem que ter seis números seis dígitos e é preciso concordar, tá? Com todas as informações, todas as coisas que, que tiverem aqui. Pelo menos esse primeiro aqui, ele é obrigatório, tá? Se você quiser ser notificado, esse é opcional é, e esse também é opcional, tá? Se você quiser ser avaliador da revista, você precisa preencher as áreas de interesse para avaliação. Como esse é teste, é, esse CAPS aqui, ele não está validado, certo? Então, eu não vou conseguir finalizar o meu cadastro dessa forma você vai clicar aqui e ele vai dizer que eu preciso informar o código da imagem mas é só porque ele é um teste mesmo tá mas é dessa forma que a pessoa faria o seu próprio cadastro a segunda possibilidade eu vou fazer um login aqui dentro que seria o, o gerente da revista fazer a inclusão de novo usuário então a gente vem aqui no menu usuários essa versão do ajs 3.2 é assim a 3.3 é um pouco diferente mas é só o layout, tá? Os menus são iguais. Então, usuários e papéis, depois usuários. Aí ele vai abrir aqui a lista de usuários que eu tiver. E eu vou incluir usuário, para o caso de ser uma pessoa que não tem registro em nenhum periódico desse que eu quero incluir ela aqui. Então, vou preencher os, os dados, né? o nome próprio, que é obrigatório, o último, sobrenome. Eu posso criar um usuário para ela ou pedir para a plataforma me sugerir, de acordo ali, ela vai sugerir de acordo com é, o nome e o sobrenome. Ele vai sugerir um usuário. É obrigatório colocar também o e-mail. É, a fonte de autenticação está vindo aqui porque é teste, geralmente não vai vir essa opção tá? para vocês terem que preencher. A senha, vocês podem gerar uma, pedir para o sistema gerar uma senha aleatória para o usuário e daí também clicar nessa opção de que ele deverá alterar a senha no próximo acesso. Ou pode até criar uma senha padrão, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e deixar sempre assinalada essa opção para que o usuário altere a sua senha no próximo acesso. Tá? É obrigatório também colocar o país. É... Ah, perdão, ele não é obrigatório, não. <risos> é... E aí você escolhe se quiser notificar o usuário, né, que você criou um cadastro para ele. Aqui em mais detalhes tem mais informações, que geralmente é a pessoa mesmo que vai saber responder. O que a gente vai saber é a instituição, se a gente estiver cadastrando para ser avaliador, então a gente também vai saber as áreas de interesse para avaliação, que são importantes para a gente fazer o filtro e encontrar os avaliadores depois. Se a gente tiver o Orcid pode pôr aqui. O URL, normalmente, nós colocamos o látice ou um site que essa pessoa tem. E as outras informações a pessoa pode inserir depois, porque não são obrigatórias de a gente colocar agora, tá? E aí a gente salva. Clica em OK para salvar, tá? Aqui eu não vou salvar porque eu não preenchi todas as informações, é só para mostrar para vocês. Mas tá, vamos supor que eu faço todo aquele processo e aparece que o usuário já está registrado. Ele pode já estar registrado, como eu falei, em outra revista do portal e não na revista que eu quero cadastrar ele. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui o nome completo, o e-mail, ou só o sobrenome, ou só o primeiro nome, e fazer a busca, incluir usuários sem papéis nessa revista. Clicar em buscar, e daí ele faz, vai fazer essa busca em todos os usuários de todos os periódicos, tá? Para saber se ele tem cadastro e tudo mais. Para eu fazer a busca de usuários também, a gente consegue ter aqui, ó, eu posso ver quais são os gerentes da revista, ó, buscar. Tenho só esse perfil aqui como gerente dessa minha revista para capacitações. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até o próximo.